O que você deve fazer é prestar essas contas, pois enquanto estiver omisso, estará inelegível e não poderá concorrer às eleições 2020. Converse com seu advogado para baixar o sistema SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, no site do TSE. Informe ali se você abriu conta bancária, naquela ocasião retirava-se recibos eleitorais nos partidos, pergunte ao partido se você retirou esses recibos, declare também se houve gastos, de que forma você realizou a sua campanha, se distribuiu material do tipo Santinho ou se teve alguma dobrada com outro candidato, informe tudo isso e também compareça ao cartório eleitoral com seu advogado para saber se há mais alguma exigência local do seu juízo eleitoral. Um abraço, até o próximo.